Oh, A criança tem que gostar de brincar em tal lugar para saber respeitar esse lugar. Se eu só falar da natureza, porque na floresta, a floresta é isso, a pessoa nunca foi na floresta, eu acho que ela não tem como ela respeitar uma coisa que ela nem conhece, ela nem viveu, nunca tocou, nunca foi lá. Me veio despertar, né? que Des despertar aí? Representa uma diversidade assim, de sensações, dá uma cor diferente, como se fosse também uma raiz que vai nutrindo o crescimento daquelas folhas ali, né? E eu acho legal a gente interagir com, com, com a natureza assim, e, e ver que tudo tem um sentido, tudo, tudo que aconteceu é uma história. Assim. Parece que a gente tem sempre os objetivos da vida, são a gente coloca a gente sempre dentro de um caminho, mesmo, de uma linha de pensamento, dentro de uma, de uma rota. <risos> Eu sou Guilherme e acho que é um pouco disso que toda humanidade precisa: essa união, essa força aí para tentar mudar, tentar fazer alguma coisa é, pela natureza, pelo ser e por tudo. Acho que essa força, essa energia é transformadora. Acho que é isso. União de várias pessoas bem legais várias trajetórias diferentes, etapas diferentes de envolvimento, o Mero mas a gente vai fazer de tudo para rolar uma sinergia bem legal, e é isso aí. A expectativa é que eu estou querendo colaborar bastante com a, com a nossa experiência lá do Norte, Nordeste, para aplicar as metodologias, as culturas que a, gente, que a gente trabalha lá, trazer um pouco para cá para uma permuta de... de conhecimentos e poder disseminar um pouco também a cultura de lá aqui no sul trazer do sul levar para lá através do caminhão saber quem pode colaborar na, na questão da educação ambiental junto com a cultura e arte Não, tá sendo uma, uma experiência muito interessante eu vim também assim com, com esse muito bem aberto com cabeça bem aberta né bem receptivo para interagir com os com aqui de Santa Catarina, conhecer vocês melhores, como eu venho falando sempre, a minha missão veio muito assim, entender que, que elos que elo são esses que estão aqui em Santa Catarina e como eles vão se unindo nessa, nessa questão que a gente chama de unidade móvel, que é o eixo da, da educação ambiental, né, transverso em várias outras ações que o projeto desenvolve, né, e, enfim. Já está sendo, desde já, uma, uma grata satisfação, está convivendo com pessoas, conhecendo novas, novas pessoas, né? novas tendências, hum. é, enfim, novos conhecimentos, é, de uma forma bastante positiva. O lugar também foi bem escolhido, bastante agradável, ele te recebe bem também, ajuda bastante. E a gente percebe assim, uma, uma segurança muito, muito grande, assim, interagir, começar uma interação com esses grupos do... Laboratório de Educação Ambiental, o Tarrafo Elétrica, a Casa de Orates, né? já conheci algumas pessoas daqui, então aqui a, a, a musicalidade está muito viva, né? essa forma de fazer educação ambiental, essa forma de interagir com o grupo e uma mensagem dada através da... é uma grande sacada, né? as, as, as manifestações culturais, as manifestações artísticas, Uh, nesses processos assim, de educação ambiental, processos de construção de outras agendas que vão se somando na conservação costeiro-marinha brasileira. Uhum. sapo vomita a espuma, onde o boi pisa se atola, e a fatura esconde o saco, e a fatura esconde o saco onde a fome pedia a esmola. O no sertão quando canta me comove, passa três meses cantando, e sem cantar passa nove, porque tem a obrigação de só cantar quando chove.